Vamos, então, aprender a comparar valores no Fortran, ok? Para isso, a gente usa o que a gente chama de operadores relacionais, que são operadores que, ao invés de fazer soma, adição, subtração, divisão ou exponenciação, vão comparar valores numéricos ou alfanuméricos. A gente pode também comparar né, cadeias de, de, de caracteres, okay? Os... Os operadores relacionais do Fortran são igual igual, que é igual a, barra igual, que é diferente de, né? pensa que isso aqui é, é a versão, acho que I, de um, de um sinal de diferente mesmo, maior que, menor que, maior ou igual a alguma coisa, menor ou igual a alguma coisa. Vocês vão ver... Vocês vão ver esses esses operadores, às vezes, também, em programas mais antigos, como ponto é que ponto, ponto ne ponto, maior que greater than ponto, g, ponto gt ponto, menor que Ponto, LT, ponto, que é less than, é o acrônimo para less than, uh, maior ou igual, maior ou igual, greater or equal to. Então, GE, e menor ou igual a, é ponto, LT, opa, LE, ponto. Ok? Vocês vão ver essas formas aqui. Eu acho essas formas extremamente deselegantes e podem confundir. Tá? Porque, porque vocês, é, vocês vão ter que colocar esses dois pontos aqui. E se vocês tiverem um ponto true, ponto, teria que ser ponto true ponto, ponto é que ponto e o, a outra, o outro valor lógico. Eu prefiro usar esses daqui, eles são muito mais, uh, são muito mais elegantes na minha opinião. Okay? Então vamos, vamos dar alguns exemplos aqui e chamar atenção para algumas coisas na, no uso de operadores relacionais. Tô Estou declarando, tô declarando aqui um, uma variável logical, true ou false, três variáveis integer, três variáveis do tipo real e duas do tipo character aqui. Tá? Então vamos ver como é que a gente usa esses operadores relacionais aqui. Então eu posso simplesmente chegar aqui e escrever, olha, vou escrever, isso daqui para adiantar um pouco para vocês, não se preocupem com isso agora, é formatação de saída de caracteres. Okay. É, eu, posso, eu posso escrever o resultado de A igual a B na minha linha, vamos dar uma olhada aqui então. A é um integer 1, B é um integer 2. Essa expressão aqui tem que, tem que dar falso. Então, eu vou agora rodar o nosso programa. Tá, então, 1 igual a 2 é uma expressão, obviamente, falsa. Tá? Nota que ele está imprimindo o resultado da, dessa comparação. Esse resultado você pode guardar numa variável do tipo logical, se você quiser, para ser usada mais tarde, por acaso, entendeu? Vai depender do seu programa. Então você pode botar, botar o resultado de A é, é igual a B na variável true ou false e escrever o, o, o, o resultado da, da expressão guardada aqui e você vai ver que vocês vão ver que é exatamente o mesmo desse daqui, ok? Então isso daí tranquilo. Agora eu posso comparar não somente números, mas eu posso comparar também cadeias de caracteres, ok? E aqui eu estou fazendo uma comparação um pouco estranha, eu reconheço. Se nome 1 for maior do que nome 2, então nome 1. Né? Bom, nome 1 maior ou igual a nome 2, e ele mostra aqui o resultado disso daqui. Vamos ver o que, que isso. O que, que isso nos dá? Tá? Se ele for maior ou igual. Então, F9. Márcio é maior que Márcia? Verdadeiro. Não é, uma, não é uma questão de machismo, é uma questão simplesmente matemática. Toda cadeia de caracteres, cada caractere de uma cadeia tem um correspondente uh, numa codificação numérica que a gente chama de ASCII tá Então o que, que ele vai fazer? Ele vai somar todos os valores aqui. Como O vem depois de A no alfabeto, a, a, a soma, desses desses seis caracteres aqui dos valores as que dos seis caracteres é maior do que a soma dos valores as que destes seis caracteres aqui não é questão de machismo é simplesmente matemática simples nesse caso aqui tá legal uma outra coisa que a gente que a gente que a gente não deve fazer uma coisa que a gente não deve fazer de jeito nenhum é utilizar é tentar fazer comparação entre variáveis de tipos diferentes. Okay? Não dá para fazer comparação de variável uh, de tipos diferentes. Por exemplo, se a gente for olhar aqui, true ou false, deixa eu botar aqui um pouco para baixo. Aqui. Então, true ou false vai receber o resultado de Nome 1 um é diferente de B. E aí vamos ver o que, que acontece quando eu faço isso aqui. Quando eu tento executar essa, essa operação aqui. Ele me dá um erro de comparação. Por quê? O erro está aqui, nessa, nessa parte aqui da expressão. E qual é o erro? Os operandos, ou seja, né, as, as variáveis que são, estão sendo comparadas aqui, são Character do tipo 1 e Integer do tipo, uh, do tipo 4. Okay? Estranho que ele esteja dizendo Character 1, porque né, eu declarei como Character 6. Mas o fato é que a gente está tentando comparar Banana com Kiwi. Nesse caso aqui. Tá? Então, não tentem comparar, uh, não tentem comparar variáveis de, de tipo diferente, porque vai dar erro de compilação do programa de vocês. Okay? Não, é nem que ele não, vai, não é nem que ele vai rodar errado. Ele simplesmente não vai construir o executável. Uh, uso de parênteses. Tá? Então, uso de parênteses aqui. Uh, alguma coisa. Não, tá certo. O tá? É, que, que ele vai fazer aqui? Eu tenho essa expressão A mais B é menor do que C. O que, que ele faz? Ele vai pegar o operador relacional e vai ver o que está do lado esquerdo. Se tiver uma operação a ser feita no lado esquerdo, ele vai executar essa operação antes de fazer a comparação. Mesma coisa para o lado, lado direito. Okay? Ele faria se, se houvesse uma expressão matemática aqui, ele, faria, ele calcularia a expressão matemática de um lado, calcularia a expressão matemática de outro, e depois ele compararia os dois resultados que vão estar armazenados em registros, uh, em registros temporários na, na memória. Okay? Então, se eu pegar e rodar aqui, né, vamos lá, A e b são a e b, a mais b é, é dá da, da, da 3, ok? a mais b dá 3, e essa expressão aqui vai dar falso. Ok? Porque 3 é igual a 3 e não menor do que 3. Como é que eu faria para essa operação dar verdadeiro, Né? Ou eu colocaria igual igual, ou colocaria menor ou igual. Porque aí, a, aqui, a igualdade é garantida. Menor ou igual. E a gente vai ver né, os operadores uh, relacionais que vão comparar valores lógicos ali. Tá? Equivalência de valores lógicos. É, outra coisa... Que, bom, aqui, então... Né? Esse exemplo aqui é a mesmíssima coisa. Eu tenho que, eu tenho que ter, o, ter o F, true or false, recebe D dividido por E é igual a F, o resultado dessa operação lógica. Vamos ver. D dividido por E dá um décimo, que é 10 a menos 1. E f é igual a 10 a menos 1. Então essa expressão aqui que eu descomentei, essa expressão aqui que eu descomentei tem que dar verdadeiro. Certo? E aí a gente roda o programa e, surpresa, surpresa, ok? Verdadeiro. Não tem, não tem problema. Não tem problema nenhum. Mas vamos agora fazer outros valores, outros valores aqui para D, E e F. Né? Se, eu, se eu mantiver a igualdade, ele tem que me dar o mesmo valor, o mesmo valor ali de, de verdadeiro no final. Então, lembra que a nossa expressão, a nossa expressão é D, D dividido por E, e a gente vê se é igual a F. Então, 2.3 dividido por 10, 0.23. E F é 0.23 também. Nota que como eu declarei como real 8, estou usando aqui o D0 para dizer para ele, represente isso em dupla precisão. É, e aí a gente roda. E quando a gente roda, dá falso. E aí? 2.3 dividido por 10 é 0.23. Isso aqui tem que ser igual a 0.23. Já apareceu em vídeos anteriores. E agora eu chamo a atenção de vocês de novo. É... Isso aqui é um problema com a representação do número em formato binário na memória do computador. Tá? Eu enganei um pouco vocês aqui com essa história toda botando esse formato aqui, tá? Mas uh, a gente vê que a gente vai ver, vai entender depois por que comparar é, valores reais pode ser muito problemático, tá? A gente tem que tomar cuidado na hora de comparar valores reais num programa de computador. Isso não é só no Fortran não, isso vale para o C, vale para o Python, vale para Praticamente qualquer linguagem de, de programação. Okay? Então, uh, na, a gente vai continuar com operadores de. operadores que agora que vão comparar valores lógicos tá? na, nos, nas próximas videoaulas. E bem mais para frente a gente vai começar a falar de, de representação de números aí. Mas já fica, já fica na cabeça de vocês. Uh, um número um número real praticamente nunca com algumas exceções é representado de maneira exata e por isso se torna uh, se torna uh, pelo menos bom representado de, nunca quase nunca é representado de maneira exata na memória de um computador e isso torna a comparação entre números reais um pouco um pouco capciosa, um pouco complicada aí, ok? É, então a gente vai ver isso mais para frente, mas na próxima videoaula a gente vai ver operadores uh, relacionais, que a gente chama.